Quando a gente tiver mais do que um comando a ser executado, se uma condição for satisfeita, a gente usa uma outra versão do if, que é o if em bloco. Ela é razoavelmente parecida com a primeira, mas agora, depois da, depois da condição lógica, você coloca o then e fecha o bloco com endif. Uma outra, uma outra possibilidade é você fechar o bloco com end if isso aqui também é aceito pelo Fortran tá vamos olhar como é que a gente usa o if and if eu tenho aqui um programinha simples que eu fiz também os programas de exemplo em geral são simples né tem um inteiro chamado num uma uma variável real chamada semente que para nós não vai fazer a menor diferença e o programa pede para digitar um número inteiro e positivo, diferente de zero. Ok? Aí ele lê, isso aqui já fica para a parte quando a gente for tratar de entrada e saída no Fortran. É, o comando read ele lê, no caso aqui do teclado. E aí o programa fala: Você digitou o número tal. E aí ele verifica, porque ele pediu para digitar um, um inteiro. Positivo e diferente de zero. Mas, se o camarada, se a pessoa que estiver usando for meio espírito de porco assim, né, pode digitar um número negativo, por exemplo. Tá okay? Ou então, por engano, pode não ser espírito de porco. Mas, enfim, se esse número for menor ou igual a zero, porque zero não é nem positivo nem negativo, okay? é, você, ele vai dizer: Olha, eu pedi para você digitar um número inteiro e positivo diferente de zero e aqui eu tenho então quatro comandos a serem executados tá certo então basicamente se eu pego, se eu pego aqui o meu se eu pego aqui o meu programa e rodo então digite um inteiro positivo vamos ver 10. Hoje está lento. Tá, ele diz você digitou 10. E muito obrigado. Então, nota que ele fez todas essas, todas essas operações aqui. Tá? É, no caso de não, dessa, dessa condição não ser satisfeita. A única coisa que ele faz é pular para o fim do laço, ele não executa nada que está dentro e diz muito obrigado. A gente pode tentar rodar. Então está aqui um número, vamos botar um número menos 10, ele faz tudo que está ali dentro e... F9 para executar o programa de novo. Se eu digito 30, por exemplo, ele fala você digitou 30. Muito obrigado. Então, isso é o if, o if then e o if, OK? É, na próxima videoaula a gente vai olhar o else, né, que é para poder contemplar outras possibilidades de outras condições que possam ser satisfeitas ou não.